Olá pessoal, Eu sou Patrícia Fole, nutricionista formada há 30 anos. Faço parte da Junés desde 2017. O caso desse queridinho aqui, o Nara tangerina, onde ele ajuda a reparar estruturas como cabelo, unha, pele, cartilagem e tendões. E a família cresceu. Temos também o Nara chocolate, com uma substância específica de verissol, que ajuda a firmar a pele. Nós também temos o cápsula venha vem a ser o Naar Hair and News, que ele tem biotina e Q10, substâncias específicas para unha e cabelo. Mas eu quero falar com vocês que faço parte, então, do Maratona Multinível Digital, onde os prospectos chegam até nós pelo sistema celular, especificamente pelo WhatsApp. Essa brilhante ideia e essa iniciativa vem do Leandro Fonseca e do professor Robson. Tenho que dar parabéns a eles porque faço parte de um sistema inovador.